Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje venho trazer aqui a música Noite Feliz, tá bom? Eu dei uma facilitada nela aí. É, essa, esse tutorial ele vem aqui em resposta, né? Ao pedido aí, ou aos pedidos de alguns alunos do grupo VIP, ok? Então aí vocês aí do VIP, aí vocês conseguiram, viu? <risos> Mover meu coração pra gravar a música. Bom, é, então vamos lá né antes da gente ir para o tutorial tá não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações tá bom e também se você quiser ser vip e ter mentoria e acesso ilimitado exclusivo a todos os meus materiais tá aí na descrição do vídeo o link vamos lá então bom noite feliz está em dó maior né ok e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui nela então aqui tá para ver aí o que, que a gente vai conseguir fazer. Vou tentar ser o mais calmo possível, tá? para poder passar bonitinho para vocês. Bom, a gente tem aqui, Dó maior, tá? Fá, Sol e um Lá menor aqui, tá? Quatro acordes. Se fosse para fazer a base, ia ficar... Fá... pa fa, fa, fa, fa, fa, fa, Sol... fa, ta fa, sol fa, Beleza? Então, eu vou passar mais uma vez aqui falando os acordes, tá? Vai aparecer aí na tela e depois a gente vai para a melodia. Vamos lá. Tá, dó. De novo. Tá, tá, dó, tá? Sol. Dó. Fá. Dó. tá. tá, tá, tá, tá, tá, tá Fá, dó, sol, lá menor, dó, sol, dó, você pode fazer na pulsação mesmo. Vendo? tá vendo, aí se você fizer a impulsação, não tem o que dar errado, tá, ah dá para dedilhar, não, mas não não gosto de dedilhar, não vai ficar legal, não. vai ficar legal mais pulsação, beleza, então essa é a base, tá, agora vamos para a melodia, é, a melodia aqui a gente está usando uma técnica que eu já ensino no curso, né, chamada chord melody, ok, e aí, essa ideia do chord melody a gente vai fazer o que? Vai inserir a melodia dentro dos acordes, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro acorde é Dó. E aí a melodia já está na quinta. Ó. Então, ó, vou fazer devagar, tá? Ó. Beleza. De novo. Então, esse Noite Feliz são duas vezes. Aí, mais uma vez. Beleza. Agora vai vir o Sol maior. Beleza? Vou repetir, ó. Agora o Dó aqui, a mão direita, vai vir invertida, tá? Tá, ó. aí, agora vai ser Fá maior, ó. desse jeito. Então, vou fazer devagar, ó. caiu no dó, termina aqui de novo. Ok, agora vai pro Sol Maior. Vou fazer de novo, ó, bem devagar, ó. Lá Menor aqui. Ok, vamos pro Dó. Sol, tá? E acaba no Dó aqui. E aí, se você quiser voltar, você faz um Sol aqui, ou Sol-Sus, né? Tá? Bom, vamos dar uma passada bem devagar agora, de uma vez. Vamos lá? Tomara que eu não erre, né? É... Ficou um pouquinho complicado, porque a gente fez um negócio mais cheio, mas daria para fazer só a melodia, só que só a melodia vai ficar feio, vai ficar... Tá vendo? Vamos de novo, ó. Fá maior agora, ok, fá de novo. Sol maior, aí o dó, sol, tá? Eu não sei se assim vai ser jogo para vocês. Vou fazer aqui uma vez bem devagarzinho, tá? Para dar as duas opções para vocês. Vamos lá. Ok? Bom, ficou aí simples, mais fácil, né? E aí você pode pegar da forma mais simples e depois ir para uma forma mais incrementada, ok? É, se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar essa aula dentro do curso, que eu vou colocar uns 251 aqui, no Noite Feliz aqui, tá? Vou dar uma reharmonizada para os alunos VIP, Ok? Do grupo vip tá se você não é vip clica no link para ter acesso à continuação desse vídeo ok